mundo e Cristo em ti, Desci, tirando e a morte A glória, vale em nosso mistério, Jesus, aleluia! Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido nós é Mister Jesus, onde o mundo vê Cristo em ti. o mundo ver Cristo em ti pode, pode o mundo ver Cristo em ti perdido coberto ver de pedras pode o mundo ver Cristo em ti